Então, quando nós estamos em busca é, de compreender a cura, é, é simplesmente indispensável você compreender a, a física quântica. Né? Você vai exatamente vai entender essa inteligência do divino que está em nós, né? que está em nós. Então, a grande questão é por desconhecer esse divino, né? Jesus falar, não, mas Deus está dentro de você. Olha, não procure fora, não. Vá, pare de procurar fora as coisas, né? Então, no momento que nós tomamos consciência desse movimento interior, né? No momento que a gente toma consciência dessa inteligência que habita dentro de nós, né? Então, o jogo muda. O salto quântico, né? quando a gente está falando de salto quântico, a gente está falando de uma inteligência. A gente está falando de uma decisão de parar de dar passos de formigas, né? Você da passo de dar passos de formiga. Você precisa parar de andar para trás, né? No sentido contrário dos seus, do seu propósito, da sua missão de vida. Porque tem pessoa andando para trás, né? Ou tem pessoas andando com passos tímidos. Né? Passos tímidos. E se nós pudermos dar saltos, nós pudermos nos movimentar uma outra dimensão de uma compreensão alinhada né, com esse propósito maior, ou seja, você, você passar a incorporar, né, você passar incorporar dentro de você que a, você habita, a inteligência está dentro de você.